É, que é um jogo 3D E eu vou, vou, vou mostrar o trailer Depois a gente comenta aqui Vamos mostrar E aí em seguida eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês Olá, eu sou o Leandro Vila Ator e sócio da LRM Studio E hoje eu tô aqui para falar sobre o nosso mais novo Opa, acho que você me dá um o Projeto <risos> em colaboração com a Não Nem For Now Só A pousada da dona Motilde Um jogo de terror e sobrevivência Onde uma pessoa com um olho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 Então... Não, é o, não é o Saci Pererê, o, é, o, patri, é. o patriotário da camiseta verde e amarela, hum, ou sim. algum outro símbolo nacional clichê? Embora eu tenha, eu tenha acrescentado na apresentação ah. o patriotário do, é, do o nosso, bom, querido, ele faz uma nosso querido. querido do ano, do patriota, né? a, a imagem do ano, O patriota do caminhão, né? Ele, o patriota do caminhão, <risos> ele, tá no, ele faz uma participação especial no jogo. É, Muito é... Bom. Participação.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 E eu acho que isso é importante, assim, a gente não tá trazendo ele numa grande saga, numa grande história uhum. que ele vai ser tomado e vai ter uma super jornada do herói. Pra... Não é essa a ele ideia. Vai ter ele, ganhar, não... Mas é, ele, ele não vai ganhar, ele não vai matar ganhar. todo mundo. Não vai, vai ganhar, mas não vai matar todo mundo. Ele vai virar um seu é. like no final. Mas, enfim, é... <risos> olha. Me mas, assim, bem. eu acho que foi. Pode ser também, eu acho que, <risos>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 Falta isso um pouco para os desenvolvedores nacionais? E aí, eu queria que você respondesse, mas vamos puxar o Pedro também, que eu não quero excluir do, do papo. Vamos lá. Você quer que eu fale sobre isso? Vai, como é, pode, pode ser. Lá, Pedro. Bah, ah, Lembra que a gente está pedindo dinheiro para as pessoas, tá, Pedro? Só para você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 sem grandes pretensões, assim, a gente tem uma pretensão de talvez criar uma história legal, mas não Ah, mas lá. legal, é uma é uma perspectiva diferente e é. isso é um essa é, falou de Alanında Dark é é o, os gêneros estão correlatos ali, né? Eu Sim. acho que é, Alanında Dark, eu acho né? que de 96, eu acho. Não. É um. Hum. É, o primeiro lado dos antigos hum. lá 386 lá. Hum.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 Enfim, aí eu não... Um... Não, tô fazendo é. até uma autocrítica, não, antes que os colegas viram e falem, não, o Pedro tá Ai. agorando. Não, eu também <risos> erro, eu tenho parte da culpa. É, eu, eu, mas assim, eu não tô aqui nem nesse lugar da culpa, mas eu acho, eu, eu vi algumas coisas num sentido um pouco de... Agora a, a, a indústria brasileira tá aprendendo a fazer jogo. É, Isso foda. me pegou um pouco porque eu fiquei pensando, <risos> caramba, como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 É, não, e aí quando você um financia, é quando você financia evento, vai só para uma BGS da, da Vida ou acontece? Já que a gente tá aqui brigando, eu vou começar a criticar os eventos também. Vai para um big, que é um evento relevante para o mercado indie, os caras me bota a criptomoeda lá. Aí não é. dá para te defender, é, o pessoal não parece que só dificulta. E né? eu acho que é. deve é. ter gente da Bragança assistindo. Desculpa, mas eu tenho um do pois é. da sala, porque vocês erraram nessa e eu vou continuar falando que vocês erraram.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 Essa cultura de coach, de palestra motivacional Opa, do nosso né? setor, tá matando os desenvolvedores? Vou, vou deixar a Ana porque eu fico nervoso <risos> e começo a xingar, né? Vai lá, Ana. É, é, eu sempre pode, pode, pode xingar que a palavrão tá liberado no Facebook. Por Opa, por aí, né? eu eu já, deu, já 10. deu 10, já deu 10, já eu, pode. Eu falo em coach, é. a primeira coisa que me vem na cabeça é coach quântico, velho.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 aqui no Brasil no, hum. do cenário deve a partir do indie game the movie é... então isso isso é uma coisa que acho que a gente vai discutir aqui eu gosto desse filme mas é, eu bem, entendo você tá no seu mas direito. eu mas eu mas eu entendo o problema que ele traz porque ele, ele traz é a legal. cultura do super-herói é desenvolvedor que é o homem Sim, branco quiser e mais do que isso eu acho que tem um olhar é, é, tem a, a as leitura as... do sacrifício a leitura do sacrifício para mim ali como é, se fosse algo é... saudável né como se fosse o único caminho possível, é, é mais é. grave do que ser saudável.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 O Datena sim, sim, sim. tem umas histórias. É que ele é um, ele é um escroto, é um desgraçado, mas é. ele conta boas histórias, porque o Brasil real tá ali. É, é o exatamente. cara que fala: olha ali, foca no meliante. É porque tá acontecendo ali na Avenida do Estado, em São Paulo, ao vivo, ali, real. Você tá vendo a desgraça hum. da, da mãe grávida, casada com um assassino. E a vida é isso. É, é isso que tá atrás das estatísticas que a gente tanto fala, né, Ana? Aí pegando o pessoal da, da lacração.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 Vocês é, fizeram essa maquete para pro, os principais apoiadores. Eu imprimi, é. porque eu gosto dessas coisas. <risos> é, é, e aí, ah. é legal, assim, pensar que Se bacana, você doar 30 mil agora, eu mando direto para sua casa. para casa, única. é. E aí a gente manda um ovo de Páscoa. Nem é Páscoa, tá vendo? A gente um ovo de Páscoa. Páscoa mas... Natal, tudo junto. Natal, manda o Sexta de Natal. Papai Noel vai na sua casa. Mas é, é uma campanha que a gente está fazendo